Ó, oh, oh, oh, mandaram aqui assim, se você tivesse que puxar agora de cabeça um top 3 melhores conversas do Monarch Talks, o que você acha, quais você acha que foram, assim, que você lembra? Ah, com o Paulo Bilinski foi muito boa, com a Lara Nesteru que foi boa também, com o comandante Farinazo achei foda, acho que o cara traz uma, uma visão de mundo diferente do que a maioria das pessoas trazem, assim. Deixa eu ver quem mais foi foda de cabeça aqui cara na real muito todos os meus papos eu achei foda tá ligado teve não sei se teve papos que eu achei que foram uma merda tá ligado eu gostei sempre sempre achei que eu tive pelo menos consegui conversar com a pessoa de boa tá ligado ó dois que eu acho que vale a pena ser mencionado é o do Engiléu o cara ah, veio sim, aí, é ficou verdade. aí, foi o papo é mais cumprido até agora. E foi muito educativo. A Angelina é um monstro. O cara não só entende de videogame. O cara manja muito de engenharia. Que Deu difícil. aulas aqui pra nós. Foi aulas mesmo. E também tem o Ricardo Ventura, ele já veio aí. Verdade. Eu acho que foi o... um dos papos assim, mais longos também. Foi bem maneiro. O Ryan Santos também, Ryan, que é polêmico, um papo mas papo também mesmo. foi um papo foda. Foi um papo foda mesmo. e Ryan, o é um cara inteligente, né? É tipo... Ele fala umas paradas meio, meio doidas, mas ele é muito... Tipo, Tava tá pra ver que ele não é nem um pouco burro, tá ligado? Ele é um cara muito inteligente. Isso é, é visível, assim, no cara, né? tá ligado? E ele tem uns papos interessantes, a verdade é essa. Tem mesmo, assim. Não, não é? Regar. Eu acho que quando ele fica um pouco longe dessas teorias muito conspiratória maluca, eu gosto bastante do que ele fala. Agora, Sim. às vezes, ele mete o louco e eu acho que... Acho que ele faz parte da persona dele também, ele gosta de causar e... É, eu entendo, mas eu acho que seria melhor se ele fosse um pouco menos assim. Sim, sim. Eu, às vezes a gente acha que ele tá metendo louco, mas é... Vai é saber, realmente né? do jeito que é. <risos> se bem que eu já vi ele metendo louco sobre, sobre uma parada do Flow lá, que... Você sabe que era metendo que eu sei louco. eu que era metendo louco o máximo, tá ligado? máximo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks.